Tecnologia. É impossível deter o futuro. No final dos anos 70, a Fiat tinha o desafio de substituir o Fiat 127, grande sucesso na Itália, e o Fiat 147, primeiro modelo da marca no Brasil. Assim, em 1977, começaram os estudos de um novo projeto para substituí-los, com o intuito de se obter um salto em modernidade, eficiência e qualidade. Surgiram então, em 1978, os modelos 143 no centro estilo Fiat, projetados pela equipe técnica de Pierre Giorgio Tronville. Paralelamente, a Design desenvolvia o um modelo 144 para a Lancia, com projeto de Giorgio Giudiaro. Ambos os modelos tinham que inovar mantendo os mesmos custos do Fiat 127. Em dezembro de 1979, a diretoria da Fiat escolheu o modelo 144 feito por Giugiaro com algumas modificações. Assim nasceu o tipo 146, o então futuro Uno. A Fiat então tinha um conceito inovador, tanto na concepção como na tecnologia. O tipo 146 deu lugar ao projeto Tipo 1 em 1980, com a missão de manter valor de revenda, confiabilidade, economia de combustível e performance, superando design, conforto e espaço projetando os anos 2000. Segundo os cálculos de 1982, os investimentos seriam de cerca de 700 milhões de dólares, assegurando uma capacidade de produção de 2.300 unidades diárias para serem acumuladas até fevereiro de 1983 para o futuro lançamento no mercado italiano. Na Primavera Europeia de 1982, o projeto com o desenho de Giorgi Giugiaro foi concluído. Foi apresentado um novo carro com foco no espaço, funcionalidade, consumo e design e com extrema preocupação no conforto. Foram construídos 103 protótipos na Itália, que rodaram cerca de 4 milhões de quilômetros, e após os aperfeiçoamentos necessários, foram produzidas 250 pré-séries para completar as avaliações. Em meados de 1982, começou a produção em série. Então chegou o momento do lançamento, no dia 14 de janeiro de 1983, em Roma, no Eurocine, e depois no Palácio Sport onde foram reunidos mais de 700 concessionários. Para a imprensa especializada mundial, o Fiat Uno foi lançado nos Estados Unidos, na Flórida, em Orlando, próximo do Centro Espacial John Kennedy. O Cabo Canaveral ligava a ideia de inovação tecnológica ao lançamento. Do dia 18 ao dia 20 de janeiro de 1983, Vários eventos foram realizados para a imprensa, incluindo um test-drive no autódromo de Daytona Beach. Logo no seu primeiro mês de venda, fevereiro de 1983, foram comercializados mais de 18 mil unidades do Fiat Uno, que aumentaram para 23 mil em março. No Brasil, a Fiat tinha o desafio de substituir o Fiat 147, grande sucesso da marca, por um produto moderno que solidificasse a imagem da marca no país. O carro escolhido para isso foi o Fiat Uno, e o homem-chave da Fiat italiana que encabeçou a mudança de rumo da companhia no Brasil foi Silvano Valentino, diretor-superintendente da Fiat Automóveis na época. O Fiat Uno passou por muitos testes de adaptação, ele percorreu milhares de quilômetros em diversos tipos de estradas de asfalto e terra nas mais variadas condições para torná-lo apto aos diversos tipos de pavimento de nossas estradas e combustível. Em um desses testes, dois protótipos com placas azuis de teste de engenharia experimental da Fiat, um FB0020, este com motorização diesel, e outro placa FB0050, com motor a gasolina e partes de um Fiat 147, foram flagrados pela revista Quatro Rodas, com matéria publicada na edição de setembro de 1982. Após a aprovação nos rigorosos testes, um ano e meio de seu lançamento na Itália Investimentos no Brasil na ordem de 250 milhões de dólares chegava ao mercado brasileiro o Fiat Uno com o conceito de carro pequeno por fora e grande por dentro. Em 17 de agosto de 1984, o Fiat Uno foi lançado em uma convenção nacional da Fiat, realizada no Hotel Intercontinental no Rio de Janeiro, que obteve repercussão nacional. E contou com a participação da diretoria da empresa, jornalistas e o bicampeão de Fórmula 1 Emerson Fittipaldi, escolhido para ser o padrinho do modelo. O Fiat Uno chegou ao mercado inicialmente nas versões de entrada S, Super, com motores de 4 cilindros, 1050, de 1048,8 cm cúbicos a gasolina, com 52 cavalos e 7,8 kgf.m de torque, ou com o motor 1.300 com 1.297,4 cm³ a álcool com 59,7 cavalos e 10 kgf.m de torque, alimentados por um carburador de corpo simples com transmissão de quatro marchas com opção da caixa de 5 velocidades. E também na versão CS Comfort Super, que vinha com o mesmo motor a álcool da versão S, ou com um motor 1300 a gasolina de 1297 cm3, de 58,2 cavalos e 10 kgf·m de torque, com um carburador de corpo simples também, e transmissão de 5 marchas conforme dados dos folders de divulgação da época. Os motores movidos a álcool traziam como opcional um sistema de ignição eletrônica e um sistema de partida a frio automático. Todos os modelos vinham com motor dianteiro e tração dianteira e cada versão trazia equipamentos exclusivos que as identificavam. Os motores 1300 a álcool receberam pistões novos com serrilhamento em sua cabeça, o que elevou a dureza na cabeça do pistão, garantindo maior durabilidade, limpeza do cilindro e proteção dos anéis. Outra novidade foi a substituição do trambulador, que passou a ter duas alavancas, uma para selecionar a marcha e outra para o seu engate. O Fiat Uno Nacional trazia uma carroceria monobloco, o Fiat Uno Nacional Trazia uma carroceria monobloco de chapas de aço estampadas, com três portas, cinco lugares, com design com frente com inclinação acentuada em cunha e traseira alta, cortada quase na vertical, com aerodinâmica com um coeficiente de penetração de 0,35, com a inexistência de arestas ou cantos vivos, inclusive nas partes inferiores com as nervuras e travessas de reforço da carroceria, reduzindo assim o número de pontos onde pudesse aparecer ferrugem. Uno, conforto, segurança, espaço para cinco pessoas, às vezes dez ou mais. Na produção, as juntas das chapas metálicas eram protegidas com material eletrosoldável que permitiam o ponteamento em solda elétrica sem queimar. Adesivos estruturais eram utilizados em alguns pontos para garantir um melhor acabamento. Foram eliminadas as calhas de chuva, as maçanetas das portas eram embutidas, os vidros laterais eram rentes à carroceria, e os para-choques eram de polipropileno, garantindo uma maior resistência a pequenos impactos. Além do design que chamava atenção, o Fiat Uno apresentava alguns itens diferenciados, como um único limpador de para-brisa, que era protegido pela curvatura do capô, a ausência de calhas e frisos, maçanetas embutidas, conforme acabei de falar, o step junto ao motor, painel com check control e tinha motorização e suspensão diferente do modelo italiano. A suspensão dianteira era independente, do tipo MacPherson, semelhante à utilizada no Fiat 147, mas com geometria e detalhamento melhorados. A traseira, também independente, era composta por bandejas inferiores, amortecedores hidráulicos telescópicos, feixe de molas transversal e vinha com barra estabilizadora opcional. Na traseira tinha uma ampla tampa de acesso ao porta-malas e as ligações dos terminais do vidro elétrico e do limpador traseiro, quando estes equipamentos vinham conforme a versão fazia sua ligação com os cabos de alimentação por meio de contatos instalados na porta e na carroceria. Internamente, o nosso Fiat Uno era igual ao italiano, com moderno painel funcional, com painel de instrumentos completo, inclusive com o Check Control, dependendo da versão, mais dois satélites, um de cada lado do painel de instrumentos, que o motorista podia acionar os comandos do carro sem tirar as mãos do volante. Ainda tinha porta-luvas com tampa e cinzeiro móvel. Como opcional, tinha abertura interna da tampa do porta-malas. Os bancos traziam apoio de cabeça na dianteira e eram revestidos em curvin na versão S e em tecido cinza na versão CS. E os dianteiros, ao serem movidos para frente para acesso ao banco traseiro, deslocavam também para cima para facilitar a entrada, e seus trilhos eram mais altos na parte da frente para melhor acomodar os motoristas. Tempos em tempos o homem produz uma obra de gênio, Fiat Uno. Dois meses depois da chegada ao mercado das versões S e CS, em outubro de 1984 chegou a versão SX Sport Experimental com uma proposta esportiva inspirada nos Unos SX europeus. Externamente, as diferenças mais marcantes para as outras versões eram as supercalotas com furos quadrados, sendo que a versão S trazia uma pequena calotinha preta e a versão CS uma calota de tamanho médio na cor cinza, que recobriam todo o aro, imitando uma roda de liga leve, com pneus 16570, mais largos que os 145 de série das outras versões, e vinha com molduras plásticas pretas, que guarneciam as bordas dos paralamas e as caixas de ar, e o espaço entre o para-brisa e o capô era pintado de grafite escuro, desenhando uma faixa estreita, inexistente nos modelos em preto. Na frente, destacavam-se os faróis de longo alcance Cibier Serra II, embutidos e protegidos por uma lente acrílica no para-choque, que, por sua vez, vinha com spoilers integrados. Na traseira, apenas a nova logotipia identificava o modelo. Internamente, vinha com volante de quatro raios exclusivo, assim como um painel de instrumentos, que era completo, com velocímetro, tacômetro, marcadores de gasolina, temperatura e pressão de óleo, com ponteiros e números limites em laranja-avermelhado. Tinha um acabamento mais refinado, com bancos de espuma espessa, revestidos com um tecido exclusivo, quadriculado de preto e cinza claro e escuro, e tinham as laterais e as costas acabadas em curvin. O mesmo tecido quadriculado também era usado na forração das laterais. Esse tecido, usado no Uno SX brasileiro, foi inspirado no mesmo material usado no Fiat Ritmo TC 130 Bart, 1984-1985, feito de fios de 2mm e 1mm, nas cores preto e cinza claro e escuro, sempre costurado com gomos verticais. As portas eram equipadas com uma grande peça plástica que englobava o descansa-braço, porta-revistas, puxador e caixa de alto-falantes. Um conjunto de guarnições plásticas que recobriam os metais aparentes, opcionais para as outras versões, vidros traseiros basculantes, resistência térmica desembaçadora no vidro da tampa traseira e um console porta-objetos completavam o interior do Fiat Uno SX. Na Mecânica vinha com um motor 1300 com 4 cilindros de 1297 cm cúbicos a gasolina, com carburador Weber de corpo duplo e válvulas de admissão maiores, que gerava 70 cavalos e 10,6 kgf·m de torque a álcool e 71,4 e 10,4 kgf·m de torque quando movido a gasolina e tinha transmissão de cinco marchas, conforme dados de folder de divulgação da época. A suspensão, freios direção eram praticamente iguais aos da versão CS, embora o Fiat Uno SX trouxesse de série barra estabilizadora de direção e servofreio. O Fiat Uno media 3,64 m de comprimento, 1,54 de largura, 1,43m de altura, tinha entre-eixos de 2,36m, pesava 830kg, tinha porta-malas com capacidade de 290 litros, expansível para 620 litros com o banco traseiro rebatido e vinha com tanque de combustível de 55 litros. A estrutura do Fiat Uno permitiu a criação de uma família de modelos derivados